Fala galera, tudo bem? Eita, quase caí aqui. O meu nome é Roberto de esse aqui é o canal Tazu, e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. E o vídeo de hoje ele é muito especial, porque ele é um vídeo da uma review, não é um top 10. Hoje a gente vai trazer aqui pra vocês uma experiência, um experimento, uma tentativa de delícia. A gente vai testar algo aqui pra vocês. Pode ser um quadro novo no canal? Pode ser um quadro novo no canal. Se você quiser, se você gostar, a gente pode fazer aqui mais coisas como essa. Bom, hoje a gente vai fazer, vai trazer para vocês o menor roast que a gente consegue fazer aqui na nossa residência. Não vou dizer que é o menor roast do mundo, o título do vídeo talvez seja esse, porque a gente precisa pagar as contas aqui de casa e clickbait tá aí pra isso. Mas, mentira, que eu não, <risos> não ganho nada com esse canal. Deixa seu like já. Não ganho nada aqui. Faço por amor, porque eu amo isso, porque eu amo trazer conteúdo pra vocês também. E aí você pensa, como assim o menor roche que você consegue fazer? né? Não é o menor rocha que você tem aí na sua coleção? É o menor um review de rocha? Não, não, não, não, não. Hoje eu vou trazer pra vocês um roche feito de fruta. E para isso eu peguei a menor fruta que eu tinha aqui em casa, inclusive do, do próprio pé, né? Limão. Limão. Eu juro para vocês esse isso é limão, tá bom? Eu juro para vocês. Isso é limão. E eu vou fazer um roste isso daqui. E eu vou mostrar para vocês como é que faz um roste com isso daqui. Aconselho você fazer na casa de vocês? Não aconselho. Porque eu não sei se vai ficar bom. Na real, no final desse vídeo, se ficar bom, você pode fazer na casa de vocês e tudo mais. Mas eu aposto que vai ter fruta aí na sua casa, que você consegue fazer um roche muito melhor. Inclusive, já tá aqui no card um vídeo. A gente fez um arguile totalmente de fruta. Totalmente de fruta. É um vídeo incrível. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Vai precisar de limão. Vai precisar de um papel higiênico, certo? Vai precisar de um alumínio. Ah, Roberto, em algum teste deu certo? Não. Mas, a gente vai fazer dar certo aqui ao vivo com vocês. Quem sabe faz ao vivo, como já diria Big Fausto. Eu vou usar aqui uma essênciazinha. Essa daqui, no caso, é Zawat da Masaia, que é uma essência que eu adoro. Por que, que eu tô gastando essência que eu adoro nesse vídeo? Mas tudo bem. E aí, o que, é que vocês também precisam? Um argila, né? Pá! Tá sem prato também. Um pratinho. Roberto, que arguilha é este? Esse daqui é o um maravilhoso Beatrice da Republic of Ruka. Né? Uma marca de arguilhas aqui de Brasília, que é o novo parceiro oficial do canal em arguilhas, tá bom? Tá, o que vocês vão precisar fazer primeiramente? Vocês vão pegar o limão e vocês vão deixar ele retinho aqui, ó. Vocês vão fazer uma marcação aqui. Vocês pegam a entrada de rocha e faz uma marcação. Ó, tá vendo que fica marcado aqui? Ah, focou pra caralho. Isso com qualquer fruta vocês podem fazer, tá? Vocês fazem a marcação aqui, que é supimpa Aí vocês pegam a faca e vai na manha aqui, ó. Aí fez um rombo aqui, testou, ver se rola. Rolou, rolou, ficou preso, né? Aí beleza. E aí vocês vão. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão cortar o limão. Eu aconselho vocês cortarem é, aqui em cima mesmo da.. Ela ele preso no rocha, vocês vão tirar ele depois, tá? Ele não precisa ficar aqui sempre. Mas se vocês tentarem deixar o mais reto possível. Tá bom? Eita porra. Mas. Ô oh, caralho! Porra! Tá. O mais reto possível. Tá sendo torto pra cacete. Mas enfim. Ficou muito torto, velho. Ficou muito torto, muito torto. Mais reto possível. Aí vocês dão uma secadonha aqui. Uma bela secadosa. Seca. Seca. Aí vocês tiram a semente. Esse vídeo está parecendo um vídeo de tutorial, mas é mais uma experiência, né, não sei, mas enfim, tô dando a dica aí para vocês, né, porque com o que eu tô fazendo aqui, vocês conseguem replicar, aí o que, é que vocês vão fazer? No limão, normalmente na fruta, vocês vão tentar ou fazer um roche fúnel ou roche ali puxado para tradicional, né vão ou deixar um pino central aqui, fazer um furo bem aqui e abrir aqui para botar a essência. Ou vocês é, vão abrir bastante, botar uns palitos de dente para fazer uma caminha aqui que nem eu fiz no vídeo do arguilha de melancia, né? Arguilha de fruta, na verdade, né? Que é tudo de fruta. Aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esses buraquinhos que estavam os caroços e vou já furar daqui. Né? Então tá vendo que tá passando aqui, vou deixar bem aberto. Pronto. Aí, o que eu vou fazer nos outros lugares? Nos outros lugares eu vou dar uma raspadola no, no limão aqui para tentar fazer umas cavidades aqui para conseguir colocar, jogar a essência aqui ó. Então tá vendo aqui que eu fiz aqui Aqui e aqui, são onde eu furei. Aqui eu tô fazendo a cavidade. E vai secando. Porque qualquer fruta, qualquer rocha de fruta aí, pode dar uma raspadola aqui também. Qualquer rocha de fruta. Ó, assim deu até bom aqui, ó. Vou dar uma raspadola aqui, ó. Hum, acho que vai dar bom, hein? Bom, aqui ó, dei uma bela de uma raspada no limão aqui, ó. Eita, focou. Aí tem umas cavidades aqui. Já abri mais os buracos aqui, deixar bem buracudo. E tá pronto o nosso roxo. Tá feio, mas tá pronto. Vou pegar o a essência. Dar uma boa misturada. Por quê? Porque se a essência estiver muito seca, vai gerar quase nenhuma fumaça, né? Porque não vai queimar direito, principalmente num limão. Bota um pouquinho aqui, né? E joga aqui, tenta comportar elas aqui. Ó, lembra dos gominhos que eu falei, eu estou colocando neles, no limão tem tipo umas... uma camisinha entre os... as divisórias, sei lá, corre essa. Cuidado para não tampar muito na fruta que é o que mais pode acontecer, o caminho da essência, né? E tenta apertar bem pro alumínio não ficar tão em contato. Vai ficar em contato no final das contas, mas tentar não ficar tão em contato. Pronto, agora a gente vai cortar aqui o alumínio, né? Faca é que... essa faca mais que faca ali, essa tesoura, e você dá uma, claramente, um rocha de fruta, quanto mais um rosto pequeno desse, a gente não vai conseguir, mas não vai conseguir esticar direito, o coração também não vai ficar das maravilhas. Acaba com a carreira de qualquer narguilheiro. Olha que coisa feia. Meu irmão, se tu faz rocha assim, não tem problema, não, viu? A gente já aceita todo mundo. Aí você coloca aqui. Pá, olha como tá torto. Mais reto possível. Puta merda, hein? Eu quero aí. Meu irmão, tá torto, não é pouco. Houston, we have a problem. Não, mas vai, vai, vai dar bom, vai dar bom. Ah, Júlia, mas como é que vai botar um carvão no rocha pequeno desse? Aí tá, mãe. Tu usa carvão do rocha anterior que tu tava fumando, irmão. Eu tô adorando que às vezes eu tô achando nesse vídeo que alguém vai fazer um negócio desse. Tá pra soltar? <tos> o cheiro não é bom, não. Bom, enquanto tá acendendo aqui, eu tenho uma parada muito importante pra falar pra vocês. Hidratos. Era isso que eu tinha que falar Bom, vamos ver junto aqui se esse negócio truva Antes de eu dar a primeira puxada Comenta aí se você acha que vai dar bom ou não vai Viu? me sinto muito Dora Ventureira falando isso Ó Bom. Vocês estão vendo que não é aquele nível de fumaça, aquela coisa toda, mas vai, vai lá, vale o like. Experiência pelo trabalho, pelos meus dedos, que eu roo a, a unha tudo, gente. E aí eu mexendo com o limão, eu caguei aqui e tá ardendo pra cacete. Vamos botar abafador pra ver a merda acontecer, aconteceu, Ó, tá melhorando o negócio aqui, ó. São Paulo, não vai sair esse vídeo. não, vai sair, não tem ter lateral coronagrana, grana. tem vai dar tempo de gravar, que vai ficar 13 anos fazendo isso, não vai dar certo. Sim, isso. Oh. Ó, É gente, esse é o máximo que vai conseguir chegar. O nível de fumaça, vocês viram aí, é sabor e essas coisas. Bom, não digo pra vocês que ficou horroroso, tipo, eu aposto que a chance de isso queimar já já e ficar bem ruim é grande. Por quê? Fruta é massa, colocar, fazer roda de fruta. É uma experiência muito legal e eu indico todo mundo aí. Não aconselho ninguém colocar mais nada sem ser é, fruta, tanto no vaso, né, sucos, enfim. Não coloque bebida alcoólica e tal. Mas valeu a experiência. Gostei de ter feito isso aqui, né, trazer um vídeo diferente para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez eu peço encarecidamente, deixe seu like é, e o comentário aí. Se você também tem alguma crítica, sugestão, deixe seu comentário. É, se inscreve aqui no canal, estamos com dois vídeos por semana. Muito obrigado. Ah, redes sociais passando aqui, na descrição também. É isso. Beijo. São vocês. Vamos dar uma puxada, de está uma... Bosta. Oh, chama.